Mais de 4 mil estudantes já passaram pela Rede Nacional de Formação dos Programas de Inclusão Digital do governo. Os benefícios são vistos por toda a comunidade. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. O olhar não sai da tela. Ouvidos abertos para a explicação da monitora. Eles têm entre 5 e 6 anos de idade, vivem na área rural de Brasília e estudam numa escola que fica no campo. Mas nem por isso estão distantes do mundo da informática. A gente procura trazer interesse, juntar a tecnologia, né, fazer eles aprenderem a mexer no computador e ao mesmo tempo aprender. Pamela e Viviane estudaram aqui, no Centro de Ensino Fundamental Rio Preto, que fica no Distrito Federal, a 35 quilômetros da zona urbana. E agora elas estão de volta ao colégio, mas como monitoras de informática. A maioria dos alunos eu já conhecia, inclusive, conheço os irmãos mais velhos, já estudei com alguns deles. Hoje, vendo eles aqui na sala, eu, eu me vejo neles. né? As duas monitoras passaram pelo processo de formação dos programas de inclusão digital do governo. São cursos feitos em ambiente virtual. Os alunos aprendem informática básica, design para internet e assuntos relacionados à cultura digital e à vida em comunidade. Desde 2011, mais de 4 mil estudantes já passaram pela formação. O objetivo do programa é que um jovem da comunidade empoderado, ele consiga tocar um espaço e trazer a comunidade para dentro da discussão da inclusão digital. Para participar do curso é preciso se encaixar em alguns critérios. O estudante tem de ter entre 15 e 29 anos, morar no local onde o telecentro funciona e ter concluído o ensino médio ou estar matriculado na escola. Os benefícios são logo vistos pela comunidade. Depois que nós recebemos as monitoras, né, e que o trabalho começou mesmo a ser desenvolvido, todos os professores já notam um impacto muito grande. Os alunos mais interessados, motivados, então assim, está sendo muito bom, muito positivo mesmo. A gente se vê importante agora, eu estou trabalhando no local onde eu aprendi, então é muito especial. Duas turmas do Programa de Formação de Monitores estão em andamento agora, com 520 alunos. Para saber mais sobre os programas de inclusão digital do Governo, consulte o nosso site. O endereço é www.mc.gov.br.